Bom dia centelha divina! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Eu sou a Marcia Uni. Hoje é o nosso nono dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Visualize Mestre Sananda à sua frente. Ele te abraça amorosamente. Você sente que este abraço envolve todos os seus corpos. Você se sente fundido a Ele. E Ele te diz que estará sempre disponível a você. Sempre que precisar, basta chamá-lo. Ainda neste abraço, perceba um tubo de luz branca cristalina brilhante que vem lá do alto do Pai, desce passando por todos os seus centros espirituais superiores e penetra em você a partir do seu chakra, estrela da alma, coronário, continua descendo descendo ativando os chakras do terceiro olho laríngeo coração plexo solar umbilical básico estrela da terra e continua descendo descendo descendo até chegar no diamante no centro do planeta que é o coração da mãe Gaia. Essa luz branca cristalina brilhante é recebida amorosamente por ela que potencializa e devolve. Essa luz vai subindo, subindo e penetra por seus pés e vai subindo, subindo até chegar no seu coração. E do seu coração, juntamente com Mestre Sananda, há uma explosão de luz e inunda todo o seu corpo e expande, expande por todo o seu lar, bairro, cidade, estado, país, continente, mares, envolve todo o planeta e continua expandindo envolvendo galáxias, universos e continua expandindo e se funde a tudo e a fonte criadora você sente essa energia poderosa e o amor incondicional de Deus atuando em todos os seres e universos. Agora, vá retornando aos poucos e comece a movimentar os dedos dos pés, das mãos e, por fim, abra seus olhos. Repita mentalmente. Eu sou um ser de luz e manifesto a perfeição na minha vida e vejo o mundo pelos olhos do amor. Gratidão, gratidão, gratidão.